Então agora a gente vai entender exatamente... Como preparar os cabos que vão vir dos painéis até o string box que depois vai para o inversor? Então a gente sabe que no string box vai entrar lá exatamente por cima da caixa de fusível, como a gente já viu em aulas passadas, tá certo? Então o painel vai se ligar nas placas, a gente já fez a ligação em série e agora a gente vai levar, preparar o cabo para vai sair para o string box. Eu estou com o cabo 6mm, a, é, vermelho positivo e preto negativo. Eu tenho um cabo aqui de 20 metros Que é o cabo normalmente que vai vir do telhado Esse cabo viria do telhado até. Então vou botar aqui focar na nossa bancada Para que você entenda exatamente quais são os alicates que a gente vai usar Então aqui eu vou ter um alicate de bico Que é importante demais que você tenha esse alicate de bico Vai, vai ter muitas utilidades eu tenho aqui um alicate para decapar o cabo Que é exatamente para desencapar o cabo tá? Eu tenho aqui os dois conectores MC4 Que eu vou utilizar nas pontas aqui dos cabos Para trazer a energia dos painéis até o string box Eu tenho um alicate de corte Esse alicate de corte é só para acertar, ajustar o fio ó. Vou fazer um cortezinho aqui legal para ficar bom E um outro corte aqui, ó, na cabecinha do fio para ficar certinho, tá? Então esse aqui é o alicate de corte, é super importante E aqui é o alicate de prensar os terminais tá? Esses terminais que eu vou prensar aqui Tanto eu vou prensar o MC4 Como eu vou prensar esses terminais tubulares Que vai entrar no string box Então vamos lá Primeira coisa que você tem que fazer aqui É decapar o cabo tá? Então eu vou decapar aqui o vermelho Vou pegar o decapador de cabo aqui O vermelho e o preto Vou tirar aqui primeiro um certo pedaço aqui pro ó só pegar aqui encaixou começa a girar fixa um pouquinho aqui ele e gira e depois solta tá veja como é fácil ó e aqui ele já tirou aqui a primeira e já tirou aqui a segunda capa e aqui ó você já já tem aqui o primeiro cabo foi decapado, tá certo? Tá aqui com o primeiro cabo já pronto, cabo positivo, e agora a gente vai pro cabo negativo. Vou deixar essa ponta aqui. Vamos decapar o cabo negativo. Esse decapadorzinho aqui de cabo deve custar por volta de 40 reais. Muito, muito bom! Muito bom, muita utilidade. Sugiro que compre esse decapador, tá? É, você só bote, eu só botei aqui, ó. Certo? Ó, simplesmente botei fixei um pouquinho aqui e girei ele ó passa a girar ele tem uma gilete e vai cortando o cabo certinho tá? fez o giro aqui, beleza? tirou pronto, aqui ele já saiu o primeiro cabo e o branquinho aqui também já está cortado ó. fácil, fácil de tirar e aqui eu tenho já os dois cabos já decapados Certo? Então, agora com esses dois cabos aqui Eu vou fazer Colocar os terminais Nele MC4, que é exatamente Os conectores MC4 Onde vou trazer a energia Da placa Até a Vou trazer a energia da placa Até o string box Então, como é que funciona? Vou mostrar aqui para você Como é Vamos abrir aqui um MC4 para conhecer ele por dentro Esse aqui é o macho Veja que ele, o macho tem essa conexãozinha aqui para frente, né? Então você lembra logo que isso aqui é macho Tá? Então aqui é o macho, ó Vou abrir ele aqui Ele tem essa pecinha aqui que é onde você vai clipar é, aqui o, o carro, certo? Como, esse, como lá o negativo é a fêmea, eu vou ter que usar o conector macho nessa ponta aqui para ligar, para trazer essa energia. Então esse conector macho, tem que ter muito cuidado nesse conceito, esse conector macho eu vou ligar aqui então, ele, tá certo? No, é, eu vou cortar aqui um pedacinho desse fio, por quê? porque é importante que ele fique só aqui nessa cabecinha, ó. ele vai ficar, a gente vai limpar ele, até aqui, ó, tá? Clipou ele aqui, até aqui já é o suficiente, porque o outro, quando a fêmea vier, a gente vai ver aqui e vai vai entrar aqui por dentro. A gente vai eu vou lhe mostrar. Então, eu vou cortar aqui nesse pedacinho aqui, já vem aqui, ó. Por isso que eu vou usar o alicate de corte, como é importante você ter um alicate de corte nessas horas, ó. Então, cortei aqui, ó. E vou agora clipar aqui ó o meu MC4 O que, que eu faço? Quando eu fizer aqui, eu vou pegar ele com um o alicatezinho de bico ó, Dá uma pressionada nele aqui Só para ele fixar tá? Depois que fixar, eu venho aqui no 10 Com esse meu alicate aqui, na posição do 10 Botar exatamente essa parte aqui, ó, onde eu apertei com o alicate de bico Vou botar ele para cima para pegar exatamente o dente Vou botar o 10 aqui, eu vou apertar aqui, ó, botei o cabinho, vou apertar ele aqui no 10, botei botar ele exatamente aqui no 10, ó, coube certinho, coube certinho no 10 e aqui eu vou apertar ele até o final, ó. Bem, como você pode ver, esse terminal ele não sai, ó. Então eu vou puxar aqui, ó. Não sai de jeito nenhum. Então aqui, ó, eu vou simplesmente colocar. Agora eu vou colocar o cabo aqui dentro. Coloquei o cabo aqui dentro e vou pressionar até o final pressionar ele até o final e agora é só prensar o cabo prensar o cabo tudo certinho, ó, o cabo não sai mais prensado até o final então já acabei de conectar fazer esse conector aqui ó, que é o conector negativo que vai trazer a energia dos painéis. Tá certo? Até o inversor. Então isso aqui eu vou conectar no negativo A. Certo? E aqui eu vou fazer agora a conexão do positivo. Tá? Então, é, eu tô colocando o positivo na fêmea. Porque eu vou estar tá conectando ele lá. Então você presta atenção aqui, ó. Tem essa borrachinha que é para prensar o cabo. Ela entra aqui. E, e eu fecho com essa outra cabecinha aqui do conector. Tá? Então eu vou puxar esse essa pecinha de alumínio que é onde eu vou conectar o meu cabo e aqui ó veja que o tamanho que eu fiz foi do fio foi grande demais ó então eu vou ter que na verdade cortar um pedaço desse fio tá vou cortar um pedaço até aqui mais ou menos ó essa parte aqui ó como você tá vendo aqui ó só cortar aqui na posição correta Vai ficar só essa cabeça de fio aqui cortei pronto preparei aqui o, o cabo vou colocar aqui a minha conexão ok vou apertar aqui um pouquinho ele não sair o alicate de bico só para ele não sair Apertei aqui um pouquinho para não sair de jeito nenhum, para não sair da posição. E agora eu vou botar no alicate aqui para limpar o cabo. Botando ela aqui na parte do 10. E agora eu vou limpar ela. tá? Aqui, ó. Agora é só pegar, apertar com bastante força. Aqui tem a trava de segurança, né? Que eu destravo o meu alicate, tá? Pronto. Aqui, uma aqui, já saiu. Ó, totalmente clipado, não sai mais o cabo. Feito, feito, feito, show. Tá ótimo. O cabozinho tá bem prensado, ele não sai mais, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Com esse conector, eu vou colocar aqui o meu conector, tá? Então, como é que faz? Essa pecinha vem aqui dentro desse Primeiro vem essa peça maior, primeiro vem essa peça aqui maior, ó. Depois vem a pecinha vermelha, depois vem essa outra peça. Então essa pecinha aqui, ó, que é para prensar o cabo, eu vou fixar ela direitinho aqui nessa parte do conector MC4. Vou prensar esse cabo, certo? Então tem a pontinha do macho lá no final. Pensei o cabo, show! Não sai mais. Pode puxar, ele não sai. Do... A gente acabou de fazer a conexão positiva que vai trazer a energia lá dos painéis, tá certo? Então agora o que eu vou fazer? Nessa outra ponta do positivo, eu vou decapar esse cabo aqui. Decapar o cabo. Decapei o cabo. Tirei. Aqui você também saiu já. Certo? E agora no negativo, na outra ponta do negativo. Eu vou decapar o cabo também. Eu já fiz aqui... A ponta que vai trazer A energia dos painéis Tá certo? E, e é isso que eu vou fazer Agora eu vou decapar esse cabo aqui Vamos lá vou Decapar o cabo negativo Que é onde vai se ligar no string box Fiz aqui Pressionei, rodei Girei, ó Decapei o cabo Pronto E aqui eu já estou no negativo O que, que eu vou fazer agora? É, então eu já tenho aqui os cabos todos decapados então Agora a gente vai fazer a ligação Vou fazer a ligação Tá certo? Dos painéis Para o é, eu vou, Primeiro eu vou mostrar só a energia para você tá? Rodando. E aí eu vou fazer essa ligação para você entender exatamente como funciona o, a ligação entre os painéis e, e o sting box, OK? Então vamos lá.